Davi, Davi... Então, acorda, Davi. Bem, uh, hoje temos a satisfação de ter a Lina aqui conosco, né? We have today of Lina, with us today. Lina, Lina. Uh, de Angola. She's from Angola. Uh, está morando aqui em Bromfield. She's living here in Broomfield. Por dois meses, é. <risos> <For two months. laughs> e ela fez contato conosco através do site da igreja, que Deus abençoe seu coração, Lina, And that Lord will bless your heart, Lina. e que você sinta-se bem no nosso meio, ok? And that you feel among us. okay. É, e a todos os outros que estão de volta, estão de regresso hoje, como que Deus abençoe o seu coração, irmão. Irmãos, uh, queremos dar as boas-vindas também a todos que nos acompanham pela internet. Que Deus abençoe o seu coração. Like internet, Seja bem-vindo também aí pela rede, na nossa igreja. Que Deus possa abençoar também o seu coração daí onde você estiver. Amém, queridos? Amém? Quando vocês estão alegres, digam amém. Amém, amém, amém. amém. Quem está triste, diga misericórdia. E se está triste, diga misericórdia. Vamos orar ao Senhor uma vez mais. Obrigado, Deus, por essa tarde. Traz a tua bênção e a tua unção sobre nós. E renova as nossas forças como as da águia. Que Tu possa, Senhor Deus, nos dar a visão do Teu Espírito. Muito obrigado, Senhor, much, por eu, pela oportunidade de compartilhar a Tua Palavra. Abre os nossos corações. Abre o nosso entendimento. Os nossos ouvidos espirituais para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abre a sua Bíblia no livro de Juízes, open your Bible to the book of capítulo 13. 13. Hoje eu quero falar um pouco sobre oportunidades. Eu quero falar sobre oportunidades. Como Deus opera os seus milagres também. Quantos creem em milagres? How many of you in Amém? Amém? Então Amém. diga assim, a minha vida é um milagre. And just say, My life is a porque se você está vivo até hoje, you're alive until today, Deus preservou a sua vida. God your life. Porque por mais que você tenha feito qualquer coisa, porque não importa o que que você você não consegue proteger a sua vida. Lembre-se que Jesus disse, Eu tenho a vida. Eu tenho o poder de dar a vida e tirar a vida. E eu dou a quem quero. E diz, ele, disse assim: Ninguém, Jesus disse assim: Vocês são as minhas ovelhas. E ninguém pode tirar vocês da minha mão. Você acredita nisso? Amém? Então somos um milagre de Deus. E eu quero falar aqui neste texto sobre Sansão em Juízes, capítulo 13. Amém? Versículo 1. 1. Obrigado, obrigado. Diz assim, o versículo 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Says, again, Lord, so 40 e havia um homem Zorá da tribo de Dan, preste bem atenção, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéreo, não tinha filhos. A certain man of Zorah, named Manorah, from the clan of the Danites, had a wife who was sterile and remained childless. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse, eis que agora és estéreo, veja bem, eis que agora és estéreo, ma, e nunca tens concebido, porém, conceberás e terás um filho angel Agora pois guarda-te de beber vinho ou bebida forte ou comer coisa imunda Now see to it that you drink no wine or other fermented drink and that you do not eat anything unclean Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passarás navalha porquanto o menino será Nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Porque você conceirá e dar a morte a um filho, que não pode ser usado em sua cabeça, porque o garoto é para ser um nazirite, separado a Deus da morte. And he will begin the deliverance of Israel from the hands of the Philistines. Então, a Then the woman went to her husband and told him, A man of, of God came to me. He looked like an angel of God, very awesome.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 Até o dia da sua morte. Verso 7. Mas ele disse a mim: Você vai conceive e dar birth to a um filho. Então, não beba vinho ou outro and de not e não unclean, nada the boy porque o será um nazarite de Deus desde o dia sua morte. Agora, o versículo 24, irmãos. Jumping down to verse 24, brothers and sisters. Depois teve esta mulher um filho a quem pôs o nome de Sansão e o menino cresceu preste atenção e o Senhor o abençoou. The woman gave birth to a boy and named him Samson. And pay attention. He grew and the Lord blessed him. E o espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de, Mana, de Mané Dan entre Zora e Estal. o Espírito do Senhor começou a enquanto ele Dan, entre Zora e Amém. Que Deus abençoe essa leitura da Sua palavra nos nossos nos corações. corações. Eu estava falando sobre milagres, verdade, irmãos? E, então, eu estava falando sobre... E todos nós somos um milagre de Deus. Mas, ao mesmo tempo, todos nós precisamos do milagre de Deus. Mas, por que nós precisamos dos milagres de Deus? Nós não paramos para pensar. Nós não paramos para pensar. Mas, na maioria das vezes, ou pelo menos, Quase 100% das vezes, nós precisamos de um milagre de Deus, por culpa nossa. E, e nós não paramos para pensar nisso. E esse texto começa com uma expressão muito interessante. E esse text começa com uma expressão muito interessante. Diz que os filhos de Israel fizeram o quê, irmãos? Qual é, o que, é que diz o versículo 1? Diz que os filhos de Deus fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Mas não era a primeira vez que Israel fazia mal aos olhos do Senhor. Diz que eles tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Fizeram outra vez o que era mal, uma vez mais. Fizeram uma vez mais. Era... Evil in the eyes of the Lord. E aí, agora, quais, quais foram as consequências? As consequências, diz o texto, que por isso, por esta razão, Deus entregou this reason, os israelitas nas mãos dos filisteus. Diz que Deus entregou os filisteus. The Israelites into the hands of the Philistines. E, e diz ainda é o tempo, 40 anos, e se você vai ler o livro de Juízes, quando você ler livro de Juízes quantos de vocês leram o livro de Juízes? Amém Veja bem, por várias vezes você vai ler isso, e por, por muitas, vezes ler isso. E, e muitas vezes você vai ler isso, você vai ler que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e diz, outra vez fizeram mal. Então não era a primeira vez. Mas cada vez que eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor, havia essa consequência. But every time that they did evil in the eyes of the Lord, they had these consequences. Dessa vez Deus entregou nas mãos dos filisteus. Mas em outras em outras vezes Deus entregou eles nas mãos de outras nações. But in other cases he uh, God delivered them into the hands of other enemies. E é interessante, eu quero quero que você entenda esse quadro. Eles estavam sofrendo. They were suffering nas mãos dos seus inimigos e por isso eles precisavam de um milagre e qual era o milagre eles precisavam que deus destruísse os seus inimigos eles precisavam de, de ter liberdade e mas então nesse momento aqui And so in, at this moment right here, Deus levanta alguém para que Deus pudesse usar. And so God raised up somebody that God could use. Completar o milagre, para realizar o milagre. Para fazer, para fazer milagre e às vezes nós também não pensamos nisso. E, vezes, nós não pensamos porque nós queremos que Deus faça um milagre na nossa vida. Então, a primeira coisa que não pensamos... E, então, que não pensamos sobre, é que muitos milagres precisamos por nossa própria culpa. E muitos milagres são porque precisamos por nossa própria culpa. Porque nós nós caímos, nós erramos diante de Deus. Because made a mistake before God, e agora estamos sofrendo as consequências. And so now we're suffering the consequences, e então precisamos do milagre por causa disso. Mas no segundo ato que nós não pensamos the about, é quando de fato nós não pensamos que Deus sempre levanta alguém. That's that we don't think about that God always raises somebody up. Para usar no nosso milagre. E nós queremos que Deus desça aqui para operar o milagre. Porque nós não aceitamos que Deus opere o milagre pelas mãos do irmão Dan. Nós não queremos. Porque eu acho que o irmão Dan não é digno. Ou às vezes nós pensamos que tem que vir alguém... Muito mais poderoso do que o irmão Dan. Uh, think, uh, a lot more powerful than brother Dan. É não é verdade. Isn't that true? Eu conheço, estou falando uma coisa que não é verdade? Am I saying something that's not true? Porque nós subestimamos o poder de Deus na vida de alguém. Because we, nós subestimamos, we, uh, we underestimate the o poder de Deus, in someone else's hands. E nós queremos julgar a Deus. So we want to judge God. Pelas coisas que Deus quer fazer. E queremos que Deus faça. Que Deus fazer, mas não da maneira dEle, queremos mas, da nossa maneira. Mas, quantos milagres, mas quantos, quantos milagres Deus fez aqui? Diz a Bíblia que o anjo do Senhor veio e apareceu a mulher. E essa mulher não podia ter filhos, ela era estéreo. And, and this woman couldn't have children, she was sterile. E então, você não teve filho até agora? Mas você terá um filho. Irmãos, é interessante isso. 40 anos de sofrimento. Years of suffering. E agora nós queremos que Deus <coughs> faça um milagre rápido. And so we want God just to, to do a, a, a... Deus já são 40 anos de sofrimento years of e Deus parece que pega a contramão da, daquilo que nós queremos a like ah, Deus ainda vai gerar um, vai permitir que um filho seja gerado Deus vai permitir que uma mulher fique grávida. So nove meses por nove meses. Aí vai nascer a criança. And then a, uh, a child would be born. Vai crescer. And that child would grow up. Quantos anos essa criança vai demorar para crescer? And how many years is going to take till this kid grows up? <laughs> E aí para Deus fazer o milagre que eu preciso? And this is the, the, the that God não, will. aí aí só então depois de crescer Deus vai fazer o milagre. only after after all of that happens, God is going to do His miracle. Pelo menos mais 20 anos. Maybe at least maybe 20 more years. Aí nós falamos não, Senhor. No, we have to say no, no God. Mas quando Deus quer trabalhar, when God wants to work ele abre oportunidades. He makes opportunities. E preste atenção. Pay attention to this. Muitas vezes nós erramos. E nós ainda queremos exigir de Deus. And we want to. Nós queremos exigir de Deus. Queremos. And we want to require of God. Que ele faça um milagre. No meu tempo. In time. Na minha maneira. E não é da nossa maneira. É da maneira de Deus. Você pode falar isso? Deus faça um milagre. Um milagre da tua maneira. Amém, queridos. Amém. Mas aí Deus ainda, Deus chega para essa mulher e diz. Eu tenho algumas exigências. Eu, eu tenho algumas... Quero que você... Eu tenho algumas... Demands. Então, Deus veio para a mulher e disse que eu tenho algumas demandas de você. Não tome vinho. Não tome vinho. Olha só, que, que prova, hein? Oh, what a, what a test, hein? Que mais que Deus pediu. E o que mais que Deus pediu? Não toque em coisa imunda. E não toque... Don't touch anything unclean. E quando a criança nascer, and when the child is born, não corte o cabelo. Dessa criança. Não dê vinho para ele nope. nunca. Don't ever give him wine. Não não deixe, não deixe que ele toque em coisas imundas. things. Porque esse menino é escolhido. Because this boy chosen. Esse menino é quem a quem eu vou usar. E é interessante que depois de um tempo o que aconteceu? O menino nasceu. And so aconteceu? interesting what happened? Um milagre aconteceu. A às vezes, nós temos que entender que leva uma geração para Deus transformar aquilo que nós fizemos de errado. And sometimes it takes an entire generation to para consertar o que nós, para, para, para que nós fizemos errado. Mas eu quero também que você entenda algo muito importante. Nós somos a geração daquilo que Deus quer fazer. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu posso ouvir um "amém" ou você não acredita nisso? or don't you believe it? Porque o grande problema nosso é que Deus quer fazer, mas a gente não acredita. The biggest problem we have is that God wants to do it, but we don't believe it. que eu falei que a gente acha que tem que vir um missionário poderoso para fazer aquilo que Deus quer fazer? Tem que ser aquele lá. Has to be that one over there. Você não acha que o rende não serve. Randy Não, to ele, ele não é a pessoa certa para isso. Right Eu não. quero que o pastor Ilamar ore por mim. And Pastor Lamarcus to, to for E se o pastor Ilamar não orar não valeu. Eu quero que ele ore. And, and I want Pastor Lamarcus to pray for me and otherwise it just, it just doesn't, uh, Não funciona. Does, doesn't work. Funciona? Yes, of course it works. Se Deus quiser funciona. If God wants it works. Quando nós mudarmos a nossa mentalidade When we change our thinking, e acreditarmos and we believe que Deus pode usar a nossa vida, as coisas mudarão. Change, things change. Ah, pastor, mas eu sou tão fraco. oh pastor, I'm so weak. Eu não posso nem ter filhos. I can't even have children. <risos> mas Deus pode mudar isso. But God can change that. Outra coisa que eu quero que você entenda, que é muito importante. Deus queria libertar Israel. God could, could Israel. Era, o que ele, era o que Deus queria. That's what God e Deus podia ter escolhido uma outra mulher, não poderia, irmão Dan? Ele poderia uma Uma que já tinha filhos. One that uma que não tinha problemas de esterilidade. Era mais fácil para Deus. Mas a Bíblia pergunta no livro de Jeremias, existe alguma coisa difícil para Deus? Não, não. Então Deus estava fazendo muitas coisas para libertar Israel. And so was doing of to Israel. Mas ao mesmo tempo Deus estava fazendo muitas coisas na família de Sansão. Time, great, great Quando eu quero que você pense agora na cidade de Denver desse Estado, dessa nação, desse país. This state, this nation, this se Deus quiser fazer alguma coisa usando a sua vida, você tem que se dispor. You have to be available. E você tem que dizer, eu quero. E você tem que acreditar. And you have to believe, Mas eu quero dizer uma coisa para você. But I want to tell you ele fará o que Ele quiser na cidade de Denver. And, ele vai fazer o que ele quer com a cidade de Denver. Mas ao mesmo tempo, se você disser, eu vou, Senhor, eu estou disposto a obedecer. I'm, I'm estou disponível, to to obedecer. Uh, ele fará milagres na sua vida também. Porque ele fez um milagre na, na mãe de Sansão. Ela não podia ter filhos e agora ela tinha um filho. E agora o anjo do Senhor apareceu para ela e falou com ela. E, e, e falou com ela. Quando você tiver essa experiência? Quantos de vocês tiveram essa experiência? Deve ser maravilhoso. Mas agora Deus faz, agora traz uma lista de coisas. Eu quero santidade. Santidade. Eu quero que você seja separado. I want you Mas Deus falou para ela também. And he said he told that to her Às vezes nós pensamos que o que Deus vai fazer na vida do Nathan diz respeito somente a ele. Nathan Deus vai usar ele? Então eu não preciso me santificar. And so I don't need to be holy. Nós somos o povo de Deus, irmãos. We're, we're the, uh, we're the... Se Deus vai usar a minha vida. And então, so a sua vida. Or your life. Nós temos que estar juntos nisso. together Ela estava disposta a ver Deus usar o seu filho. son. Então por isso ela se guardou. And herself. Ela não, não bebeu vinho. Ela não, não tocou em coisas imundas. Ela fez aquilo que era necessário fazer. E é isso que nós precisamos aprender nessa noite. Quando Deus abre, quando Deus nos dá uma oportunidade, nós precisamos estar dispostos a obedecer. Nós estar disponíveis para obedecer nós precisamos estar disposto a entender que tudo que Deus quer fazer that that God says, que Deus quer fazer através da nossa vida that God wants to do our lives, exige sacrifício sacrifice. concorda comigo ou não concorda do you, do you go along with that? se nós não estamos dispostos a sacrificar If we're not ready to sacrifice, nós jamais completaremos aquilo que Deus quer. We'll never do that that God wants. Mas tem algo que eu quero que você saiba. But there's something I want you to know. Deus nunca deixará de fazer o que Ele tem que fazer. God will never leave that He needs, whatever it is that He needs to do. E a história de Sansão é o nosso Samson exemplo. O menino nasceu. The boy was born. Diz o Senhor o abençoou. And it says that the that God blessed him. E o Espírito de Deus começou a incitá-lo, a movê lo And it says that the Spirit of the Lord started to to to excite him, to get him going. E, e Deus começou e diz que a Bíblia diz depois aqui na história de Sansão. And the Bible says after the story of Samson. Aqui cada vez que era necessário. that was needed. O Espírito de Deus se apoderava de Sansão. And it says the Spirit of God empowered the Spirit of Samson. E qual era o resultado? Qual era o resultado, irmãos? What was the result? usava ele com força. Ele derrotava os filisteus. Ele ele ele, destruiu, ele matou muitos homens de uma vez só. Ele arrancava os portões das cidades. Ele ele fazia coisas que não eram comum a um homem fazer. Quando Deus quer usar alguém. And so when God wants to use someone, e o seu Espírito vem sobre esta pessoa. E esta pessoa vai começar a fazer coisas que não são comuns ao homem fazer. Mas Deus estava dando oportunidade. But God was qual era a oportunidade que Deus estava dando a And what was the that he was Samson? Qual era? De ser usado por Deus, to be used by God, de ser próspero, to be de ser abençoado, to be blessed, de ser rei, to be a king, de ser tudo aquilo que deus havia planejado para a vida dele pare um pouco agora e pense right quantos de vocês sabem o futuro you know agora eu vou fazer outra pergunta e eu não quero que você não precisa responder para mim você está feliz com a sua vida você acha que você é uma pessoa de sucesso? Do you, do you think that you're a Ou você acha que você é um sofredor? O que, que você acha que você é? Não precisa me responder. Você está satisfeito com a sua vida? Are you satisfied with your life? Agora eu quero fazer mais uma pergunta. Agora eu quero fazer mais uma pergunta. Você acha que você está dentro daquilo que Deus planejou para você? Essa pergunta ela não é, ela é simples. Que todos nós devemos saber responder. Você está fazendo o que Deus te chamou para fazer? O dia que você foi concebido no ventre da sua mãe Deus tinha um propósito com a sua vida porque não existe uma só pessoa que vem a este mundo sem propósito você acredita nisso se você não acreditar isso você você vai você vai viver a sua vida completamente frustrada mas quando nós cremos que nossa vida tem um propósito, purpose, nós devemos estar atentos todos that, os dias. We, we e devemos perguntar: eu estou no caminho que Deus preparou para mim? Para muitos eles sabem que estão no caminho que Deus criou para eles. And people, that the that mas o grande problema nosso é que nós gostamos de sair um pouquinho do caminho que Deus criou para nós. Like é ou não é verdade? Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu, eu entendo que é isso que Deus quer que eu faça. Mas eu não quero fazer. But I just don't want to do it. Não vou fazer. to do it. O que é está acontecendo? So what's happening? Existe uma guerra tremenda. There's a war, a tremendous war. O diabo luta para frustrar os planos de Deus. The, the, the, the devil he, he fights to, to, to frustrate the plans to, of God. Mas sabe o que, é que existe no livro de Jó? O you know que, que diz? What is it say? Senhor, eu sei que tudo Tu sabes. It says that God, I know everything that You know. Eu sei que Tu conhece todas as coisas. I know that You know everything. E que nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. And that none, of, not one of Your plans can be frustrated. O grande problema é que e 100% das vezes os planos de Deus são cumpridos. Mas, nós às vezes, saímos do plano de Deus. E fracassamos naquilo que Deus tinha para mim, pessoalmente. E nós somos fracassados naquilo que Deus tinha exatamente para nós. Fracassar é tipo fracassar. É, nós falhamos no, né? no plano especial que Deus tinha para mim. Eu não sei se vocês estão entendendo 100% o que eu estou dizendo. Mas eu quero eu quero eu quero que você hoje saia daqui com a certeza de que você está entendendo. But I want you to to to leave this place 100% que você que de certeza que você está entendendo a Deus quer fazer algo. God wants to do something. E Deus quer usar a nossa vida para fazer aquilo que ele quer, certo? And God wants to use our life to do that thing. E dentro daquilo que ele, fazer, e, e dentro que ele quer fazer, que aí ele dá oportunidade para nós, ele, ele abençoa a nossa vida. And within that that he wants to do, he gives us an opportunity, and blesses our life. E ele, quando nós estamos cumprindo o propósito de Deus naquilo que ele quer fazer, that, that, that do, a nossa vida é completa. Our, our life is complete. A satisfação de viver. It's to, to live. A nossa vida toma sentido. A nossa vida toma sentido. Estão entendendo isso? E quando você está fora daquilo que Deus quer fazer, você perde o sentido da vida. E eu foi o que aconteceu com Sansão. And that's what to Samson. Porque Deus deu a ele uma oportunidade. Because God gave him an opportunity. Deus criou ele para um propósito. God mas por que que ele perdeu a oportunidade de Deus? But how come he out on the of God? Por que? Why? Porque ele desobedeceu a Deus. Because he was disobedient to God. E sabe, sabe qual é o maior, aquilo que mais pressiona você a desobedecer a Deus? Mais pressiona, pressiona você? That, that pressure push you. That, that, that, that makes you want to disobey. Sabe o que é? You know what it is? É o inimigo. The enemy. O mesmo inimigo que estava oprimindo Israel. O mesmo inimigo que estava oprimindo Israel estava operando na Samson. estava tentando destruir Samson. He was trying to, to destroy Samson. É por isso que o diabo tem sede, muito, uma sede muito grande na sua vida. E é por isso que The devil has a, a, a thirst for your life. Do you know what the, the mistake that Samson made? <laughs> Quem sabe? Quem diz? Who can tell me what the mistake was? Pode falar. Fazer o que Deus disse para ele não fazer. Tocar em coisa imunda. He's, e por último cortar o cabelo. So he did exactly those things that God told him not to do. He touched unclean things. E, por último, deixou cortar o cabelo. And, and, and he had his eu, eu faço uma pergunta para você. I make it, I give you a question here. Ele deixou cortar o cabelo? Did, did, uh, I'm sorry. Ele oh. permitiu que, co que cortassem o seu oh. cabelo? Ele cortou com as suas próprias mãos o seu cabelo? Did he, did he do it himself? <risos> Era o que ele queria? Era o que ele queria? E por que que o inimigo venceu sem ele perceber? Porque ele foi demais no terreno do inimigo. Because he was, ele foi muito ao terreno do inimigo. Because he went into the land of the enemy. Ele subestimou o inimigo. He's, he underestimated the enemy. Se deixou seduzir ele, ele se permitiu ser seduzido. He, he permitted himself to be seduced. Você sabia que as maiores derrotas da nossa vida, one of the biggest failures in our life, não é porque nós queremos, it, it, we don't want to? não é porque nós queremos, It's not we don't want to. Quem aqui quer ter uma vida fracassada? Quer falhar, quer ser destruído many, na vida? How many of you want to have a life with Ninguém. Nobody. Se eu falar assim, quem aqui, não vou dizer ser rico, mas quem aqui quer ter uma vida confortável? Who of you here wants to be rich, comfortable? Financeiramente falando. Uh, financially speaking. Todos nós queremos, irmãos. All of us do. Seríamos hipócritas se dissermos que não. não. Com raras exceções. Com raras exceções. Existem pessoas que decidem que não querem ter uma vida confortável. There are persons that actually decide that they don't want to have a comfortable life. Mas querer, but to want, não significa que você vai fazer. mean that you're going to be able to, to do it. Ou que você, ou não querer, or not wanting, si, não significa que você também não vai fazer. Doesn't mean that you're not going to do it. pergunta para alguém que matou outra pessoa. If you, if you ask someone who's killed someone else, killed someone, você matou essa pessoa porque você quis? But did you kill this person because you wanted to? Many people A lot of people would say no. <laughs> Mas por que but why did they kill him? Não da zona de era tempo. Because they didn't, they didn't get out of the way of, of harm when they had time. Sansão vivia correndo perigo. Samson levou sua vida correndo perigo. Ele estava colocando ele mesmo em perigo sempre. Ele estava sempre em perigo, ou sendo colocado em lugares de perigo. Ele ia lá, ele ia lá na terra do inimigo. Ele ia para o inimigo. O que ele tinha que fazer lá, irmãos? É o que ele tinha que fazer lá? O que, que ele tinha que fazer lá? Ele tinha que matar o povo, ele tinha que destruir as cidades. Mas ele tinha que ficar dormindo com aquelas mulheres. Não tinha mulher em Israel, não? Lógico que tinha, irmãos. Mas ele queria o quê? Ele queria... Ele queria lá as, as filhas do do inimigo, né? Irmãos, ele não percebeu. He didn't even, uh, de quantas oportunidades Deus deu para ele. E de quantas vezes Deus o livrou. De morrer pelas mãos do inimigo. Até um dia que não teve mais jeito. Por que não teve mais jeito? Porque eles furaram seus olhos. Sabe que às vezes. Você está numa zona de perigo. Você está zona de perigo. E Deus fala com você, sai daí. E Deus diz, sai daí. Não faz isso. Lembra que eu falei que às vezes você está esperando que Deus desça do céu para falar com você? Lembra quando eu disse que às vezes você quer que Deus desça do céu para falar com você? E às vezes Deus está usando outra pessoa que você não quer ouvir para falar isso. E às vezes Deus está usando outra pessoa que você realmente não quer ouvir que Deus está usando? E eu vou falar uma coisa para você. I'm gonna tell you Se você não obedecer a voz de Deus, If you don't obey the, the voice of God, o que vai acontecer what's happen, é que os seus olhos serão furados. And your eyes will be poked out. Você perderá completamente a visão. Totally lose your Ficará cego. Você vai blind. Mas Deus não deixará de cumprir o propósito de libertar quem ele quiser libertar. But he's not, gonna, God is not going to, to, libertar. To, to free those that, que ele quer libertar. Porque os planos de Deus não pode ser frustrados. Because the plans of God cannot be frustrated. Quer viver 100% o plano de Deus na sua vida? Do you want to live 100% of your life? Na sua vida. Primeira coisa a fazer. First thing to do. Obedeça a Deus. Obey God. Olhe e procure entender qual é o plano dele para você. Listen and try to understand what is his plan for you. A Bíblia diz que Sansão revelou o segredo. The Bible says that Samson revealed a secret. Que era o voto que eles tinham com Deus. Was the, huh? the vow. Que, ele, que eles tinham com Deus it the that he ele revelou isso And he that. enquanto dormia And he slept, nos braços do inimigo in in enemy, teve os seus cabelos cortados não foi ele que cortou it wasn't him that cut it. mas o voto foi quebrado But the vow was cut. It. And now in the hands of the enemy, cego, blind, foi, teve que o inimigo. He had to serve the enemy. Escravo do diabo. He was a slave of quantas, the devil. Quantas pessoas Deus já levantou para cumprir propósitos? And how many, how many people has God uh, brought up to complete His purposes? mas terminaram como escravos do diabo. Of a Bíblia diz que ele enquanto ele estava ali, ele, ele era ele era muito forte. When, when there, mas colocaram ele para fazer o serviço de boi, o serviço de animal. The, the of a, of a, of an animal, Sabe, muitas vezes Deus tem Deus tem serviços excelentes para você. You know God has Some really, really good job, service for you. te deu sabedoria And he gives you wisdom te abençoou to bless you, te deu tudo que você precisava to, to, to give you everything that you need. e pelas suas escolhas And by your own choices, você termina como um cavalo do diabo you end up being a horse of the devil fazendo aquilo que deus nunca planejou para você fazer Fazendo coisas que Deus never planejou para you fazer. É triste, não é verdade, irmãos? Veja, eu quero que você veja agora os lados opostos so like others, uh, das coisas. De um lado, Deus querendo operar os milagres, fazendo milagres. De um lado, Deus quer fazer milagres. Deus quer, quer usar você para fazer coisas grandes. Mas do outro lado está o nosso egoísmo. But on the other side is our own está muitas vezes a nossa fraqueza. Our, our, maybe our as, as nossas tentações. E os nossos desejos da carne. E os nossos desejos e nós, às vezes, permitimos que essas coisas roubem o melhor de Deus para nossa vida. Naquele momento, In that moment, trabalhando para o inimigo, working for the devil, eles, ele orou a Deus. E Samson orou a Deus. E disse, Senhor, dá-me mais uma oportunidade contra os meus inimigos. He said, God, give me one more my Eu fico vendo como Deus é misericordioso. Como Deus é, Deus é gracioso, irmãos, né? How, how God is so gracious. E diz que a Bíblia diz que trouxeram Sansão para zombar de Sansão no templo do deus deles. And it says that God took Samson to... Não, não Deus. Diz Sorry. que os inimigos trouxeram Sansão uh, para dentro do templo do deus deles. Para zombar deles, para zombar de Sansão. To mock to mock the uh, de Samson's side. Sansão. Samson falavam assim, cadê a sua força agora, Sansão? E diz a Bíblia que ele pediu alguém que o guiasse às colunas do templo. E Bíblia diz que ele pediu a um menino, a alguém que o guiasse até as colunas do templo. E disse, Senhor, que morra eu com os filisteus. Ele disse: Deus, que eu morra junto com os filisteus. God, Esse é o propósito de Deus? Era o propósito de Deus para was that, was that the purpose of God for Samson? A Bíblia diz que o diabo vem para quê, irmãos? And the Bible says that the devil came to do what? Matar. To kill. Matar. Huh? To kill, matar, roubar e destruir. To, to kill, to rob, and to destroy. Diz a Bíblia que naquele dia, the Bible says that on that very day, morreu mais filisteus more that died do que em todas as vezes que Sansão havia investido contra eles. In o in, uh, propósito de Deus era destruir o inimigo. The, the, the... Purpose of God was to the enemy. E para finalizar, eu quero dizer nessa noite algo muito importante. Para finalizar, para terminar aqui, eu gostaria de dizer algo muito importante. O propósito de Deus continua sendo de colocar os inimigos, os nossos inimigos, of God is still to take our debaixo dos nossos pés. O propósito de Deus é ainda colocar os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Não ceda às tentações do diabo. Não ceda. Don't give in to the temptations of, of the inim, devil. O na sua vida. That the enemy presents in your life. Busque o plano de Deus. Seek out the plan of God. Fuja da zona de and get out of the danger zone. Hoje zonas de em todos os lugares, and, and today there's lots of places where there are danger zones. In a, in a bad, wrong relationship. Quantos crentes estão tendo relações, relacionamentos com pessoas que não servem a Deus? Estão na zona de perigo. Quantas pessoas estão sendo de, se, se deixando influenciar por, por, por conceitos malignos, errados? se deixando influenciados Hoje estão dizendo que abortar uma criança uh, é uma opção. a A Bíblia diz que Deus abençoou Sansão onde, irmãos? Onde? the Bible says that, that, that God blessed Samson where? Onde? where? Depois que ele nasceu? After he was born? No ventre da sua mãe. Não, no dom sua mãe. Eu vejo muitos crentes que são a favor do casamento homossexual, que são a favor do que são a favor do aborto, que são a favor de uma série de outras coisas, e não estão se importando em obedecer a Deus. Não estão se importando em obedecer a Deus. Eu não quero e não vou falar de política aqui, não se preocupe. Mas nós não podemos ficar calados aquilo que nós estamos vendo. But we can't be quiet when uh, among those things that we're seeing que estão contra a palavra de Deus. against the word of God. E essas coisas são as coisas que nos que, no, que minam, que entram, que penetram. In, that, that para que nós não vençamos o diabo. O diabo está derrotado na cruz. O diabo está derrotado lá na cruz. Essa vitória é nossa. Deus já nos deu a vitória tudo que falta é nós tomarmos a nossa posição temos que tomar essa posição e saber aquilo que cremos e nós temos que... e lutar por aquilo que nós cremos e levar sério as coisas de Deus você quer ter uma vida abençoada? Cumpra o propósito de Deus na sua vida. então Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Let's stand. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu nos dá oportunidades. Thank you, Lord, because You give us opportunities. Tu nos escolhes, Senhor, E Tu nos us, Senhor. Oh com um propósito, with a purpose, para fazer o, os Teus milagres acontecerem. To make Your miracles happen. Deus renova as nossas forças, Lord, renew our strength, para fazer a Tua vontade. To do Your Your e não ceder às pressões do diabo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Quero agradecer às pessoas que nos assistiram pela internet. internet. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus te abençoe. Que Deus, que Deus te fortaleça e o meu desejo é que você cumpra o propósito de Deus na sua vida. Seja forte e não ceda. Em nome de Jesus, um abraço. Muito obrigado por você ter nos acompanhado até agora nessa mensagem gravada.